Saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. Saiba que emagrecer é uma coisa muito bom de se fazer, sim, emagrecer é uma coisa muito bom de se fazer. Mas o que você precisa é de um treinamento online que ensine passo a passo a como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente e como fazer isso de forma correta. As dietas têm as suas vantagens e desvantagens, mas, embo mas embora as dietas existem, porque muitas vezes o culpado de aumentar o esquilo do nosso corpo é a alimentação, saiba que você não é culpado por seu peso. A culpa é da alimentação.